Chegamos! Maravilha! Vocês conseguem nos ver? Boa noite! Gratidão, gratidão, gratidão! Nós aqui dessa equipe do Comando Astar estamos chegando para trazermos o um novo humano e vocês não têm da nossa felicidade por estarmos aqui com vocês compartilhando este momento lindo que é a abertura desse projeto novo humano que foi trazido pelos seres das estrelas não me perdi há tanto tempo, há tanto tempo assim também não, né? Mas há algum tempo, e finalmente agora nós trouxemos. E aí, é claro, eu não queria estar aqui sozinha, porque esse projeto não é meu, esse projeto é nosso, porque nós somos os novos humanos. Então veio aí essa galera linda, maravilhosa, super conectada, que é o Matheus, a Sandra, a Marise e a Kiara. Então, esses seres maravilhosos, aberto aí para vocês falarem, meu povo. A gente vai fazer Joaquim Forro para falar. Dois <risos> um. <risos> tá bom,. bom é... É... Quem não me conhece, sou a Marise. É um prazer estar aqui, é essa força do, do novo humano que começou já há um tempo bem forte fazendo as limpezas da característica, da característica anterior que a gente sustentava. E agora nós estamos sendo apresentados a essa energia que é a nossa herança, é o nosso ponto de vista é, no amor na gentileza, na fraternidade, na expansão, onde tudo é. Então, para mim, é um imenso prazer poder fazer parte, desde quando eu disse sim, conscientemente, é, a minha vida mudou completamente, eu tenho sido atraída de uma forma muito intensa para todas essas pessoas lindas que estão aqui, que é essa grande família, e eu sei que muito mais está por vir, porque é o novo, é o agora, é o futuro, e, e como diz a Mãe Maria, é inevitável. <risos> Estar como novo humano é inevitável. Né? Alguns vêm agora, outros vêm depois, mas tanto faz, porque todo mundo é. Então, para mim, é uma honra, é a minha alma, juntamente com o meu espírito, ter escolhido sim, dessa vez, com toda a força, e é o único eco que, que vem e que vem e que vem. Em, em processos infinitos aqui vivendo, mas é fantástico, é uma jornada sem fim. É uma honra estar aqui. Eu faço é minhas, as minhas palavras da Marise também. É, me sinto realmente muito honrada de estar aqui, fazendo parte desse grupo tão incrível esse convite. E essa, esse termo né, novo humano... É, também recente para mim, e eu fiquei pensando, né me vi assim, essa noite, estava ali fazendo minha meditação, e vi gente, o novo, né? realmente, o novo às vezes causa uma certa... Nossa, mas o novo, o que é o novo? É desconhecido? Né? Então a gente às vezes é... pode gerar um pouco de ansiedade, mas esse novo humano, é, eu vejo como... Aquele que nós sempre sonhamos em ser, né? que sempre buscamos lá dentro do nosso coração. E a gente ainda não sabia, até algum tempo atrás, o que era, onde estava, como fazia para acessar. Né? E a gente está tá encontrando esse novo que é essa, essa nova forma de perceber é, o que a gente está fazendo aqui, né? É, perceber esse amor, perceber essa, essa conexão com todos, com todos nós, né? esses encontros é, que estão chegando, como a Marise falou, né? a gente está sendo é, levado a encontrar um ao outro e é, acessar essa essa mesma essa mesma forma de ver é, o que nós desejamos o que nós sonhamos o que nós aspiramos com, com todo o nosso coração né a compartilhar esse novo humano ele escolhe para compartilhar ele escolhe amar ele escolhe descobrir esse amor dentro de nós e dentro de do outro né se ver no outro através desse amor então é é, é muito maravilhoso e realmente estou é, muito feliz de estar compartilhando de estar participando desse desse projeto desse encontro para a gente poder é, eu acho que através de cada um de nós é, a gente pode, o outro, todos os outros, todas as outras pessoas podem se ver nisso, né? É, também. Se reconhecer. Me darmos as mãos, porque estamos aí todos juntos nesse caminho. Gratidão. Saudações, meus queridos. Eu sou o Matheus, guardião do portal de Arcturus. E também me sinto parte do Ser das Estrelas. Né? Esse projeto que me abraçou, né? me acolheu e me mostrou grande parte do que é ser um novo humano. Esse encontro, esse movimento, ele é um símbolo do que é o novo humano. Porque o novo humano, ele é, como a Sandra falou, baseado na cooperação. Então, esse novo humano, ele representa essa coletividade. Ele começa a olhar, encontrar os seus irmãos, sua família cósmica, sua família de alma. E um dos processos mais lindos desse movimento do Novo Humano para mim foi reencontrar essas pessoas né, que despertaram aquilo que via nelas estava dentro de mim. Então, esse movimento é o que realmente faz com que a gente se torne mais de quem nós somos através dos espelhos das nossas almas irmãs. Eu olho para vocês nesse momento e eu sinto a energia da mestria, a energia da ascensão em cada um de vocês. E eu estou bastante emocionado com a energia que eu estou sentindo aqui nesse momento. E só gratidão felicidade, por poder viver nesta energia. Eu tenho vivido um momento bem especial na minha vida, e adentrando ao fluxo da vida. E esse novo humano, ele representa isso. Ele flui com a vida. E para isso, a gente precisa tirar todos os freios né? que nos colocaram ou que nós nos colocamos para não entrar no fluxo da vida né? acessar o um novo humano é muito mais desfazer aquilo que fizemos antes do que acessar o novo porque quando a gente desfaz tudo o que foi feito no velho, o novo é o que é é o que nós realmente somos né? é o um novo que não é novo é nós, de fato. Né? É apenas a retirada do velho. E aí se apresenta nós, em essência. Então, para mim, é isso. Este movimento, né? tirar as, carap as ah, Não sei qual é a palavra, tá? mas é isso. Enrolou aqui porque expandiu. né então, vocês é, só entendeu Movimento. Gratidão. Com certeza. Gratidão, amados. Gratidão, amados. Gratidão a todos que estão aqui. É muito maravilhoso estar aqui com todos vocês. Matheus, Beth linda, Marise, linda, Sandra Souza, linda, eu a nunca gravei uma live com a Sandra, mas eu ainda vou gravar, porque a gente está precisando <risos> se conectar mais ainda. Gente, uh, as palavras de todos vocês, faço minhas também, porque, na verdade, esse projeto Novo Humano, ele é maravilhoso, principalmente nesse formato que o Ser das Estrelas está fazendo, trazendo canalizadores, trazendo pessoas que trabalham com energias de luz para trabalharem juntas. Porque vai de encontro aquela canalização, acho que o Matheus conhece, acho que vocês todos conhecem, que os Arcturianos disseram, vocês vão começar a canalizar em cooperação. Primeiro vão receber nós em cooperação, nós vamos nos apresentar como mais de um, não só como um, e depois vocês vão começar a canalizar em grupo. E por que isso? né? Eu perguntei isso né, para eles, né? eu sempre pergunto por porquê de tudo, como uma criança de 7 anos. E eles disseram, gente, vocês estão indo para um mundo de cooperação, um mundo onde as pessoas não são mais competitivas, ninguém é sozinho ou está fazendo mais ou melhor, vocês são todos iguais. Então, quem sabe vocês começam dando o exemplo da cooperação nas canalizações, por exemplo, nos trabalhos, porque... Na verdade, é por vocês que a gente vai falar e depois o que for dito é o que vai se cristalizar. Então, eles estão trabalhando para nos unir, para que a gente possa trabalhar em conjunto, porque é assim que a gente entra na frequência da 5D. E a 5D é justamente todos unidos, trabalhando em conjunto, um ajudando o outro. E aí a competição começa a cair. Ela vai, como o Matheus falou, se desconstruir, ela foi construída em bases sólidas por seres há muito tempo, né? A gente tem milênios de competição dominando o nosso mundo, a nossa psique, e agora chegou a hora de desconstruir tudo e reconstruir de novo tudo diferente, muito mais harmonioso. Então, o que é o novo humano para mim, para todos, para esse mundo? É um humano que coopera, é um humano que ama e que sabe que quanto mais seres felizes ao seu redor, mais feliz ele é. Então, ele coopera cada vez mais para a felicidade do outro, sabendo que isso é em conjunto, sabendo que o amor é um conjunto, que todos nós somos um. E nós estamos criando o um novo humano para criar a nova Terra. É ele que vai criar, né, gente? nova Terra não se cria sozinha. Ela precisa dos novos humanos para criá-la. E isso é maravilhoso. Gratidão a todos que estão aqui, humanos. Marise, linda, como eu te amo. Sandra, te amo. Matheus, te amo. Beth, eu te amo. Amo todos vocês. E gratidão a todos os seres de luz e a todos que estão assistindo, porque, na verdade, somos um grupo de muito amor. Gratidão. É, meu amor, mas o Matheus fez uma observação, passou do batido, você chamou as mulheres todas de linda e não chamou ele de lindo, né? <risos> o Matheus é um gato. Não é, não? Gatíssimo. É porque ele é muito jovem e eu sou casada, senão, meu filho. Não tem a ver. Brincadeira. Não, não é tão brincadeira assim. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Desculpa, Matheus, é linda, Eu sou tia aqui. Eu também. Oh, oh, tira, Se for por idade, a gente está mais longe, né? Mas... Eu sou uma alma vintage, ah, não tem esse problema não. Eu sou uma alma vintage. Eu sabia que vocês iam me matar de rir, eu sabia disso. Eu sabia disso eu e vi pronta porque eu sabia eu sabia e, e, e, só para não que perder o praxe claro. vieram já codificações através do, dos seus fiozinhos aí. Tu, tu, tu, tu, você falava eu estou vendo e, eu, gente, eu, eu não ainda não falei com isso. eles eu ainda não falei <risos> com eles porque eu quero deixar de brincar um pouco <risos> daqui a pouco eu baixo o volume por enquanto vamos continuar brincando <risos> Queria... É só porque Cumprir, é dia das que... bruxas, que... então é travessuras, travessuras e gostosuras. É. <risos> a risada, a gostosura delícia. é estarmos todos aqui juntos, que delícia. A vibração queria... da alegria é demais. Eu queria... Eu queria cumprimentar as pessoas com então, que... a gente, né? a Cauliveira, a Maricel, a, Maricel, a Marial, Lucy, linda, Antônio, Camila, Almir... gente, esse povo todo maravilhoso que está sempre com a gente, a Tânia, a Gilma, Crayon, da Médica, Energia a Sabino Cris, a Lua, Amanda, Rosa, a Vívia, Márcia Magalhães, a Elizabeth, minha linda, Patrícia, Rosilene, Lourdes, Fabi Amada. Cláudia, Catarina, Denise. Ai, muita gente. Vanessa, Roberto, Tati, muita, muita, muita Márcia, Pamela, eu já não sei mais quem eu disse que eu não disse. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agora eu quero que vocês escrevam aí no chat quem é que já se considera aí na vibe do novo humano a gente precisa saber aí o que, é que vocês estão achando, o que, é que vocês estão pensando como é que vocês estão se sentindo porque como foi dito, esse projeto é um projeto coletivo e nós estamos aqui falando para vocês, mas estamos todos no mesmo caminho que é o nosso caminho da ascensão individual e coletivo e a terra vai dar um grande salto quântico, quando nós tivermos um número suficiente de pessoas e nós estamos caminhando para isso para mais despertares e o nosso trabalho de todos nós aqui é regar os despertares, regar as almas que estão aqui, as sementes estelares que estão aqui e que estão se propondo a serem humano da Nova Terra. Então esse projeto é um projeto que vai acontecer às quintas-feiras às 19 horas, a princípio pelo menos com convidados, né? onde a gente vai sempre trazer temas correlatos, canalizações e tudo aquilo que seja possível para alavancar o despertar de quem escolher receber do que está sendo disponibilizado pelos seres das estrelas, pelos mestres ascensionados, por Gaia, por, todo, por toda essa luz que está aí com a gente. E como estamos aí, gente... Alguém sentindo frequências, energias, alguém quer canalizar? Eu sinto a Marisa ali já no povo. Posso estar enganada? Não, não está, não. Não está. É... Assim, cada canalização é única, né? Mas desde quando eu passei por um processo no, no final de semana, é, eu sinto muito forte agora, né? como uh, se eu estivesse vendo mesmo um vislumbre da, da sementeira que a gente está plantando hoje e nos próximos 200 anos como se efetivará e o resultado né, da, desse planeta. E é tanta luz que está me vindo, que é tanta luz, é, eu vejo as pessoas com cores mais suaves nas auras, né, renascendo, aqui um sistema impecável, eu vejo muita conexão, eu vejo as pessoas sentindo a vibração da terra, sentindo a vibração do ar, e sempre em coletivo, quando um se sente levemente um pouco mais denso, mas sempre no controle, todo o coletivo captando, e uh, elevando essa pessoa, mostrando no tempo dela e ela sendo erguida, ninguém cai nesse novo mundo, é muito emocionante de ver. Eu vejo tudo milimetricamente organizado, não tem um, um, uma casa desarranjada, eu, eu vejo eu vejo simetria, eu vejo a geometria sagrada sendo colocada em ação, uh, eu não vejo doença, eu não vejo morte, uh, eu não vejo envelhecimento eu vejo mais puro amor e até as relações que vão se dar as pessoas não vão ter muitos parceiros ou parceiras eles vão simplesmente se encontrar e saber que que são eles né? as chamas se encontram é, é lindo é assim é majestoso o processo e aqueles que escolhem seguir em frente é uma conversa muito fraternal não tem os desarranjos que tem hoje aqui, muito pelo contrário, tem um amor que, que surge e um deixar ir, sabe, para quem encontre. Então, assim, eu vejo essas duas, é, eu vejo a diferença de hoje, vejo a diferença da frente, do que vai se dar, e já está feito né? todo o resto que as pessoas dizerem, aqui ou acolá, é tudo mentira, é porque está feito. Né, esse lugar em luz e é tão claro que assim, eu preciso me esforçar muito para ver porque a vibração é bem elevada realmente eles quase nem usam mais a verbalização, só usam para fazer algumas brincadeiras e saem num tom tão profundo, todos eles inteiramente conscientes do inconsciente para trazer uma vibração extremamente harmoniosa então eu vejo um campo de luz intenso, girando, girando, girando, sem parar. E vai ser um prazer poder ventar por essa terra novamente. O que está me vindo aqui é que vocês já sabem, vocês já entenderam. Então nós não estamos aqui para dizer confiem mais, porque quem sabe não precisa confiar. E quem é nem precisa mais saber, porque já sabe que sabe porque é. O novo humano, ele simplesmente é. E ele não precisa dizer, ele não precisa falar. Ele simplesmente é um apreciador de estágios conscienciais, porque todos os estágios conscienciais se encontram também dentro do fractal dele é ele em comunhão uma fonte o tempo inteiro amando mas verdadeiramente amando e nada neste lugar te coloca mais em oscilações porque você não deixa os registros antigos te contarem histórias diferentes do que você é, porque você voltou a lembrar de quem é então o tempo inteiro você está no seu centro, na fonte, ajudando, apoiando, mas jamais carregando alguém nas costas, mas apoiando. Por exemplo, eu estou aqui do teu lado. Quando é que você vai escolher levantar? E a pessoa vai olhar e vai assustar. Mas este é o trabalho colaborativo desta nova terra. Então tudo começou já muito antes, toda a seletiva de reinserção foi feita, mas não porque nós escolhemos, são vocês que escolhem, com o um conglomerado de pensamentos, acessar os seus portais, porque todas as consciências se encontram em vocês, é como já falamos inúmeras vezes a todos vocês, parem de achar que precisa chegar lá, você já é, você já é, você já é. Aprenda a ver. Então todas as palavras que dissemos há muitos e muitos tempos de suas sucessivas encarnações, não apenas neste órgão, agora vocês estão avançando para um outro caminho. Se digam todos os dias, eu já sou. E perceba que este já sou te coloca num outro lugar. Que não é acima de ninguém. Não é abaixo de ninguém. Mas no lugar de todos. Te dando uma força ao um trabalho. Porque você entende a necessidade de estar desperto aqui e começar a trabalhar mais. Claro. Se cada um se salva, por que será que um trabalhador precisa trabalhar, por assim dizer? Vocês não trabalham por ninguém. Vocês não trabalham para um. Vocês trabalham para o todo. Porque vocês não se veem mais individualizados. Não faz mais sentido extorquir ninguém? Não faz mais sentido so solicitar o que antes para vocês era muito importante? Porque nada disso mais vai ter importância. A única importância que vai pulsar em seus corações, é o fraterno, é a harmonia. Todo o resto não fará absolutamente sentido, mas você compreenderá que em algumas faixas frequenciais ainda faz sentido e é respeitado. É compreendido como um lance de escada então você trabalha pelo todo porque você entende a sua finalidade de existir você não se exclui um novo humano jamais se exclui ele se coloca ao mundo porque ele não teme mais nada mais o engana porque ele sabe quem ele é então aonde ele for Nada mais mexerá com ele, fazendo com que ele se esqueça. Porque uma vez em liberdade para este lugar, os personagens caem por terra. E nós sabemos a dificuldade que vocês estão passando, que é comum, de deixar com que os personagens, como vocês falam, morram, Nada morre. Nada morre. Na verdade, o que vocês viveram até pouco tempo, esta mistura belíssima de tantas composições e personalidades, que em julgamento de vocês não tão belíssimas em outra hora, para nós, apenas experiências. Vocês vão colocando tudo num filamento de eixo, unificado, cantando a mesma canção. Amor, que vocês vão perceber, sem precisar dizer, é um amor que não impõe a sua forma, porque não tem mais forma. Toda forma é divina, todo brilho é importante. Mesmo a centelha apagada, também é importante. E você enxerga nesta proporção e o teu olhar novo humano fatalmente vai acender o próximo. Porque ele vai entender em profundidade o que é isso. O que, que é isso? E são ativações. Não precisará de tanto. Então vocês não precisam se esforçar Neste lugar do novo que novo, uma nuvem. É sendo a fonte. Conexão total com teu espírito. Onde a única vontade que vocês vão ter é de sorrir ou, às vezes, até chorar junto com uma história similar à que você viveu e você entendendo aquele lugar de dor. E num abraço simples tudo modificar, porque a tua experiência transforma e mostra o caminho do outro, então não se desesperem com a devida mudança que já está a acontecer para alguns, vocês conscientemente, e para outros de forma inconscientemente, todos estão recebendo como esta chuva que começou a cair. Na região de São Paulo, onde o nosso canal Unidade está a transmitir esta mensagem. Quando chove, o gotejar de luzes cristalinas, não há casa que proteja uma centelha divina, porque todos vão se banhar na luz cristalina de origem, e cada qual remodelando aquilo que precisa para um dia voltar para casa. E muitos já escolheram. Não escolham apenas uma forma de chegar até lá. Existem infinitas formas de se chegar até lá não impõem seus estudos. Aqueles que não leram ou não canalizaram conscientemente nenhuma informação, acreditem. O mesmo estudo se encontra em suas essências. São as múltiplas formas de ser neste mundo. Então, sim, tudo está é certo. Tudo é luz e tudo é amor. Esta é a bem da verdade. Este é o novo mundo. Então, nós, mestres ascensos, principalmente através de mim, que sou nada, juntamente com meu amado Samanda. Contemplo este grande momento de reestruturação planetária. Não tenham medo do que vocês estão vendo. Exercitem o amor. Vejam além das estruturas antigas, é apenas uma oportunidade de já praticar o novo, que não é novo humano. Eu agradeço, estamos aqui. Gratidão pela luz, pelos esclarecimentos, pelo conhecimento. Gratidão a Marise também, pelo canal de luz que é. Linda. Eu que agradeço muito, está muito forte está delicioso assim tá, tá eu não, não consigo nem explicar para vocês é, eu tô com uma sensação me dando espaço né para os nossos outros irmãos aqui é, que é importante eu acho que compartilhar o, o individual que não é individual é, eu sinto que eu não existo eu sinto que que nem nome, mas eu tenho de verdade, assim. É, é como se eu estivesse no núcleo, sabe, da, da terra, florindo de uma outra forma, encontrando uma outra maneira de vida, ajudando de uma outra maneira com um novo adubo, sabe? É como se eu estivesse sentindo o cheiro da terra mesmo ou dessa chuva, né? Como a Nada falou que caiu um jatão e aí parou, simplesmente parou. E é, não tem mais, não importa mais o, o mínimo, o detalhe. É tudo importa. Então eu estou tô, tô me sentindo até desculpa, está meio flutuante assim, mas eu acho que faz parte do processo. Não tem nada de errado. Eu tinha que me apresentar dessa forma, né? Não não tem mais apoio de nada, de é, ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu não preciso de nada, não preciso de nada. Eu, eu só quero amar mesmo. Estou me sentindo assim aqui hoje. <risos> Obrigada. Isso, maravilhoso. É maravilhoso, é bom que se compartilha, porque a gente vê que é possível. E a gente vê que alguns já estão... E que nós estamos no processo também de nos despedirmos das nossas personalidades. Porque o novo humano não precisa dessa personalidade. Ele apenas é. E há muita energia e... A gente fica tomado por ela, né? Mas isso é muito... Muito grandioso e muito reconfortador. E eu convido cada um que assistir essa live a estar atento ao seu saber. Porque você sabe. Você não precisa de comprovação. Você não precisa do externo. Está em você. Você consegue acessar. Então, abra-se para acessar. Abra-se por receber. Abra-se para se conectar a você mesmo nas outras dimensões, tudo vai fluindo. Tudo vai fluindo. Então, gratidão por sermos, por estarmos aqui, por estarmos nos permitindo, por estarmos expandindo e por estar dando então, passos na nossa própria direção. Gratidão a todos. Pessoal, vou conversar um pouquinho com vocês antes de canalizar, queria saber como é que está o som, vocês estão me ouvindo? Está ótimo. Certo, se ficar muito alto os códigos, alguém pode me dizer, Kiara, códigos, só isso, tá? Ah. E aí eu... <risos> Eu sei, eu sei. É só excêntrico, não é louco, tá, gente? É só, assim, uma coisa bem interessante, né? Às vezes eles querem se manifestar um pouquinho, assim, de uma forma mais palpável. Até para... Oi, pessoal, nós estamos aqui mesmo, sabe? É só isso. E eu gostaria de dizer que, como vocês todos sabem, os arcturianos são seres, assim, que são seres de luz, mas, além de tudo, eles são tão amorosos, tão benevolentes, tão cheios de carinho, que tudo que eles fazem é em função disso, sabe? De ser carinhoso, de estar dando um beijo, um abraço espiritual. Então, é, não fiquem com medo. Eu tive tipo, uma pessoa que ficou com medo, sabe? E eu disse, não, gente, por favor, não. São seres todo queridinhos, assim, amorosos. <risos> então tá tudo bem, certo? Então, vamos lá. Na verdade, nós estamos aqui, nós somos os arcturianos e outras consciências de luz, é claro. Mas amamos essa união, amamos toda essa cooperação que está acontecendo entre os trabalhadores da luz, e que vai se intensificar ainda mais nos próximos tempos, pois isto é necessário para ancorar esta malha cristalina pentadimensional que já está pairando acima do seu planeta, cada vez baixando mais, cada vez mais próxima. E muitos perguntam por que ainda não baixou? E é isso que queremos dizer. Ainda faltam algumas questões para quebrar, como vocês disseram, desconstruir, para reconstruir. Então, esta malha magnética, ela acelera a sua velocidade e às vezes diminui um pouquinho, mas depois ela volta a descer. E justamente as principais coisas são aquelas sobre cooperar, sobre estar realmente em seu coração, em cooperação, em colaboração com os demais seres humanos. Porque, as, amados, muitas vezes isso é dito, dito e dito, canalizado, mas não é praticado, porque está intrínseco, e é um comportamento tão inconsciente, este comportamento do competir, este comportamento do ainda não estar 100% aberto para o colaborar, isso está muito atrás, está em camadas profundas dos seus subconscientes. E, na verdade, sabemos que é parte dos registros de vocês é por isso que nós estamos estimulando isto. Porque vocês estão muito abertos, todos que estão aqui já estão na colaboração há tempos. E vocês são os exemplos. Vocês são aqueles que vão abrir os caminhos. E como a irmã falou, não isso não é nada de se sentir mais ou se sentir menos, é apenas ser Ser os faróis do caminho é apenas ser. Vocês estão construindo a nova Terra e estão internalizando o novo humano. E o que é o um novo humano, além daquelas outras coisas que vocês já conhecem? Amados, o novo humano, ele não tem karma. Ele não tem registros negativos para carregar. Ele apenas é um ser de luz. E aí tudo é diferente. O novo humano 5D é um ser que não carrega pesos. Vocês têm ideia do que seria ser alguém livre de todas as questões genéticas, epigenéticas, kármicas, ou tudo aquilo, ser apenas um humano que ama e que é amado. Vocês estão caminhando para isto. E é por isso que o humano 5D é tão importante, porque nós queremos que vocês comecem a perceber o quão luminoso, o quão feliz, o quão alegre é este novo humano, acima de tudo. O que não carrega pesos, imagina quanta alegria é possível se expressar. E os dons, meus amados, todos vocês têm dons sobrenaturais, ou supernaturais ou pré-naturais, porque já estão chegando, logo serão totalmente naturais, estes dons, meus amados, estão presos em vocês porque assim foi há muito tempo atrás. Vocês que são canalizadores, que são curadores, vou falar um pouquinho sobre vocês. Vocês têm em seus registros perseguições horríveis em relação aos seus dons. Vocês foram perseguidos, humilhados e foram colocados... Em solidão. Simplesmente porque deixaram vir os dons naturais, sobrenaturais que vocês tinham dentro do seu ser. Vocês podiam curar as pessoas. Vocês podiam mudar o tempo. Vocês podiam fazer essas coisas. E vocês mostraram. E acharam que seriam abraçados, mas não aconteceu isso. Vocês não foram. E isso marcou vocês. As piores marcas não foram aquelas que os condenaram à morte rápida. Foram aquelas que levaram vocês à solidão completa. A uma casa numa montanha onde ninguém podia se aproximar de vocês. E lá vocês tinham apenas vocês mesmos e os seus bichinhos. E foi aí que a dor foi mais profunda. Este é o registro acástico dos curadores, dos terapeutas de alma, dos trabalhadores à luz, dos canalizadores. Vocês trouxeram isso para cá e estes dons maravilhosos que vocês têm estão se manifestando, mas às vezes vocês seguram. É claro, vocês não querem mais aquilo. Vocês não querem mais ser condenados, humilhados. Vocês não querem ser motivos de risos e não querem ser excluídos. Amados, este é um exemplo do que todos os humanos carregam. Memórias de vidas passadas que limitam vocês, que assustam vocês e que deixam vocês assustados numa caixa onde você se comportam de um formato que seja agradável a todos e tem medo de sair dele porque podem ser julgados mas isso é o passado vocês agora já estão começando a tocar as novas vibrações as hélices do seu DNA estão se formando, se reformulando e estão aumentando. Vocês estão criando as novas células, moléculas, que vão dar suporte à manifestação dos seus verdadeiros dons. E serão, sim, super-humanos ou humanos divinos encarnados, porque, na verdade, amados, agora, desde 2012, quando a luz entrou, todas essas coisas começaram a ser ressignificadas. Este passado começou a cair e ele não consegue mais assombrar vocês. E é por isso que vocês conseguem sair e mostrar quem realmente são. E quem vocês realmente são, como todos que estão ouvindo, vocês são deuses que estão na Terra. Vocês são as partes que formam Deus. Vocês são a luz, vocês são a divindade manifestada em um corpo humano que está se transformando em um corpo super-humano. E vocês são valentes e corajosos e nós gostamos de repetir isto. Porque vocês se voluntariaram a vir neste momento, na transição, e se transformar junto com o planeta. E nós amamos vocês. Amados, continuem. A caminhada, por favor, nós amamos ver vocês caminhando, vocês se mostrando, vocês podem sair das caixas agora. Vocês não serão mais apontados, nem excluídos. Vocês agora podem ser vocês mesmos. A nova energia apoia vocês. E o passado, na verdade, amados, está sendo apagado mesmo, porque ele era só uma ilusão. Nós podemos fazer isso, né? Já que sabemos agora, você sabe, que é tudo uma projeção de uma matriz que não era real e que botou vocês em algumas coisas. Nós estamos apagando ela também. Já que ela não tem mais serventia e nós queremos ver vocês livres, fortes e maravilhosos seres de luz que é o que vocês verdadeiramente são e sempre foram. E agora o novo humano vai se expressar totalmente na nova terra. Nós amamos vocês, nós somos os Arcturianos. Gratidão, querido, amados Arcturianos, gratidão de Arra, esse canal é lindo... Esses Já seres tá. maravilhosos, amorosos, fantásticos. Foi demais ver o que aconteceu. Posso compartilhar antes do Mar falar? Pode, Nossa, sempre. Que coisa linda. Ah, eu vi... Que eu consegui ver, porque cada um tem uma percepção, então eu não vejo tudo, né? Só para deixar claro, também estou aqui relembrando, sou uma, uma aprendiz de quem eu sou, é, de imediato, assim, apareceu no, a, a olhos físicos mesmo, dois arcturianos, assim, são imensos, do, cada um de um lado é, da Chiara, né? Aliás, não é à toa né, essa disposição das mandalas que ela colocou, né? Ela mesma, né, com em uma e outros dois, né, fazendo o filamento dessa comunicação. É claro, eles não estavam de forma física, eles estavam na, na, na, na forma consciência deles. E eu fui lançada no pulsar da, da nave, que eles estavam mandando essas codificações né, para a glândula pineal da Chiara, ela transbordando, mas eu também vendo a versão do eu superior dela ali, né, fazendo essa comunicação, só que eu estava fora, não estava dentro é, da nave, Vim, ia se pulsar, e aí um arcturiano saiu ah, com uma espécie de merkabá em volta, assim, né, ele veio vindo, e aí quando eu fui ver, eu estava no, no meu merkabá ali também. Aí ele dividiu uma espécie de, parecia uma visão holográfica, assim, ele falou, olha o que está acontecendo, muito fofo, muito querido até custa acreditar que não seria uma versão do eu superior da Chiara ali, mas não fico questionando, eu só aceito o que eu vejo, porque é muito lindo. E aí ele mostrava essa mensagem é, da Chiara sendo ah, impulsionada para as almas que já disseram, para os fractais que disseram sim, e criando uma rede dourada, mas não no coração. Primeiro era uma, uma questão mais mental, é, de quebra de paradigmas, e ia fazendo esses filamentos, sabe? Era um grupo não geral, mas era um grupo bem interessante em várias partes aí do mundo, né? Mas não era tão grandão. Só que desse criava uma fusão e girava um vórtice e aí se espalhava para a Terra toda essa camada dourada, igual uma poeira. Tipo... Sabe assim, eu falei, que lindo ele salarão toda a mensagem muito grande. Eu falei, ah, que lindo! Ai, que lindo. E, e, e, enquanto a Chiara falando, ela aparecia num visor holográfico deles na nave. Era muito engraçado seu eu superior se vendo. Gente, era super divertido e com a realidade do que eu é, vejo vocês. Foi foi bem bonito de ver isso. sim Eu não estava autorizada a entrar totalmente na nave porque eles estavam com uma elevação muito grande. Mas que, que incrível, foi, foi maravilhoso sentir, ver como é, como é importante cada palavra, cada canalização, não é em vão, é, é, é uma dimensão muito grande, esplendorosa, é para o órgão inteiro. Então, eles quiseram deixar essa, essa mensagem, compartilha, compartilha, compartilha, compartilha. Gratidão, Marise, por compartilhar, eu estou tão feliz, estou tão feliz, porque... A gente sente muitas coisas e é maravilhoso, às vezes, poder ouvir né, a holografia dessas coisas que estão acontecendo, né? A gente fica tão imerso na mensagem que não dá tempo de pegar tudo né, que uhum. ela está trazendo. Uhum. E, nossa, é uma gratidão infinita mesmo, assim, poder ouvir isso. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada, muito obrigado. É muito lindo, assim... E achei muito bonito porque a Beth também viu, né, Beth, numa canalização, dois arcturianos, um de cada lado também, né? Que lindo, né? É tão bonito essas coisas. Eles estão aí, né, se mostrando, porque eles são puro amor, são puro amor e a única coisa que eles querem é passar amor. Então, fico muito feliz. Gratidão, Marise, gratidão a todos vocês. Muito feliz por. Por isso que tu contou muita gratidão mesmo, verdadeira. Te, amo, te, muito. te amo muito. Eu também te amo demais. E só uma coisa para dar bastante esperança, ontem fui levar minha cachorrinha para fazer xixi, que ela não está conseguindo andar direito. E aí eu estava um céu estrelado, aí eu olhei e aí só vinha, olha para cima agora, uhum. que nós vamos tirar ah, eu não sei o que do invisível blá, que eu não entendi. Invisível o quê? Tipo camuflagem XPTO. Eu falei, camuflagem <risos> do quê? O quê? <risos> aí eu olhei, tinha as três marias do lado esquerdo, né, eu olhei e falei fixa o olhar nas três marias. E aí, pela segunda vez na minha vida, aos olhos físicos, eu vi uma nave gigante. Em pleno São Paulo. Eu falei, Sim. tá de brincadeira, só que Aparecia um pouco e aí se escondia. Se Aparecia escondia. um pouco e se escondia. Aí eles falaram: é, é só você que está vendo agora, nesse momento, porque assustaria muitas outras pessoas. Obrigada. E aí, outros, outras galáxias que eu via, elas se acendiam muito, mandando códigos. Eu falei: gente eu vou conversar só com um grupo que vai compreender isso, então, mas estou passando certeza. aqui para vocês, está acontecendo e vai acontecer cada vez mais, foi, foi hum. me apresentar, se era uma nave gigante, assim, eu acho que parecia que tinha o tamanho da terra, Será muito grande, a gente hum. não, não tem muita ideia do tamanho né? dessas coisas que tem por aí. É, eles estão falando aqui que tem naves que chegam a ser quase do tamanho do teu país. Então, está totalmente de acordo, elas tapariam o sol inteiro se aparecesse. Então, sim, eles ficam né, num outro estado, Penta e outras mas estão ali, elas são grandes demais, é muito maior nossa. do que os relatos, a Marisa está totalmente de acordo, perfeito, Marisa, tu viu ela mesmo, ela é muito grande, é Que Eu até falei, eu será que não? Eu me assustaria. Eu fiquei, eu, fiquei, eu falei, será que eu brisei, né? Mas, nossa, foi não. tão real, porque eu via as estruturas dela, eu via Isso, mesmo é... os códigos, né? Eu falei, caramba, meu Deus, ela é giganta! É gigante, é, giga é, é muito, muito grande. grande, assusta. Uhum. É. Ai, que, <risos> que brincada pela validação. Com Como certeza, estão dizendo aqui, sim, é muito grande, quase do tamanho do Brasil. <risos> ah, então foi essa que eu vi. <risos> eu também já não essa informação. Então, bate aí. Bateu. Perfeito. Bateu. Nave mãe, é. É a nave-mãe? É. Uhum. Nave-mãe, é. Como é que ela é, Matheus? Conta para nós, por favor, querido. Nave-mãe é, é um centro, né? De onde saem outras pequenas naves para que eles possam ir para fazer os movimentos que tem de fazer. Ah, né? entendi. É por isso que ela é chamada nave-mãe, porque ela é, um, é como se fosse é a placa-mãe do computador <risos> e as outras pecinhas, né? Então são tem várias naves que se encaixam ah, que dentro legal. dessa nave mãe. Tem naves individuais, né, que eles saem só eles e a nave. E a nave mãe ela comporta várias naves e tem várias salas de regeneração, várias salas de cura, várias, várias salas de câmera. Então por isso que ela é enorme. Tem algumas que são consideradas assim com tamanhos de quilômetros. Nossa. Tem, tem a nave dos semeadores, por exemplo, né, que ah. foram eles que participaram do, do do movimento genético da, da raça adâmica, uhum. é, que, inclusive apareceu, né? Agora, recentemente, de novo, e eles, eles voltaram, né? Porque a energia deles ativa as arcas, né? Que estão aqui. Essa nave dois semeadores, ela é maior do que o planeta Terra em dimensão. Se ela aparecer, fecha tudo. Fecha tudo. É, ah, inclusive, gente, uma das... Que lindo. das uh, uma das linhas de tempo que são consideradas para para fazer esse anúncio é essa aparecer, porque aí todo mundo vai ver no planeta inteiro. É, daí não tem como, né? <risos> não tem como entrar no processo de negação, né? Porque todo Muito mundo dá. entra na negação, né? Tipo, não tem mais a céu. É só nada. A nave, vê um ET e ela no dia seguinte diz que não viu nada, é uma negação tão forte, tão profunda, tão intrínseca ao, ao, ao humano, né, porque claro, né, ao longo do tempo, ao longo da história, foram colocados muitos implantes de bloqueio para isso, né, então a pessoa não é só porque tem medo, não é só porque a mídia botou medo, também teve um trabalho engenhoso Sim. por trás para que as pessoas entrassem direto é, na negação e, e, e, assim, até de quando tu vê, de tão forte, né? Para a gente permanecer, assim, né, achando que é o centro do mundo, que só existem nós e que ninguém pode, né? E aí, agora, esses chips caíram, estão caindo cada vez mais, eles estão sendo queimados, né, porque não tem mais como, né, então os seres Ai. de luz estão aqui queimando o chip, eu, eu, eu esqueci <risos> de falar uma coisa na, na canalização da Chiara que veio, Matheus, obrigada por, por essas informações tão maravilhosas obrigada. e tão reais, o coração da, uh, na hora que aconteceu a, a simbiose, que foi em cada pessoa espalhou por toda a terra, uh, uhum. tinha uma, uma espécie de condução em hipnótica para a turminha que escolhe ainda manter a energia velha, porque são são hologramas sistemáticos criando uma mentira, né? Assim como hum. fantasiando mesmo como se tivesse um fantasma, é né? Jogo, né? É, e, e foi desativado uma dessas câmeras, né, que eu vi rápido assim por conta dessa comunicação, tamanha hum. importância de você ver que aí acabou o holograma numa boa parte, sabe, pelo menos que estavam a ainda vai assombrando essas pessoas que estavam presas nesse lugar. Então, o conjunto uh, de despertar ali a virada quântica, junto com essa canalização, uh, fez essa uh, desativação e tem sido sucessivamente, não vai sobrar pedra sobre, sobre pedra. Uhum. Né? Eles pediram para eu yeah. lembrar disso, porque Ai, foram gratidão. tantas imagens. Há um grande movimento, um grande gratidão. movimento gratidão. acontecendo agora, que é um dos primeiros da grande transição, inclusive eu tenho feito vários movimentos de ativação trabalhando na energia do dinheiro e o conselho tem marcado aí algumas reuniões e solicitado já a desprogramação da holografia feita no sistema financeiro antigo, né? Então, eles têm um certo período de tempo aí para desfazer esse jogo e ser instalado o um novo sistema financeiro e isso está acontecendo. Né? O próximo ano é um bom candidato para isso, inclusive. Aí eu vou contar para vocês um, um desses rios que Maria Helena compartilhou comigo hoje, é onde a criatura chegava na loja, ela estava fazendo compras e a vendedora disse a ela 500 reais. Ela pegou cinco notas de 100 pra a vendedora, a vendedora disse assim, não, a primeira vendedora, ela disse, não, vou pagar em dinheiro, aí pegou o dinheiro e deu, e ela disse assim, mas o que é isso? É para passar, é para fazer o que? Aí ela disse, não, isso é dinheiro, você não vai passar em lugar nenhum, então eu faço o que com isso? Ela disse, você vai guardar, aí ela chamou uma, um gerente, sei lá, alguém, né, para vir socorrer, ela para o que era aquilo, se ela recebia, se ela não recebia, então, isso me remeteu justamente a essa mudança de paradigma que nós estamos passando e que já é real. A é. gente já não vê mais dinheiro. Né? A gente hoje tem o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. E, além do cartão de crédito, a gente já tem todas as transferências bancárias, principalmente o Pix, aqui no Brasil, né? onde a gente não vê dinheiro, a gente não paga mais nem taxa. Né? Então, assim, o dinheiro vai, o dinheiro vem, você não vê o dinheiro. Você só vê um número que aparece na sua conta e que sai da sua conta. Né? Mas o dinheiro já não passa mais pela sua mão. Então, a gente a está gente no processo evolutivo, se a gente olhar para trás, né, nós inventamos a moeda. Né? A gente fazia a troca, que é o escambo, depois a gente inventou moeda, depois a gente inventou a nota de papel. E a gente foi inventando, inventando, e quando chegou agora tem o bitcoin, e a gente o dinheiro de plástico, e agora a gente já não vê mais dinheiro. Se você for pagar em dinheiro em qualquer loja, ela lhe pergunta, você não quer pagar no cartão? Porque ela não tem troco, porque no caixa não tem dinheiro. Né? Isso é uma Sim. mudança no nosso sistema financeiro. Isso é uma mudança Sim. nas nossas cabeças, né? na, na, em toda a estrutura. Então, isso está ficando cada dia mais sutil, mais diáfano. né? Porque se a gente se a gente tentar racionalizar muito isso, né, isso é subjetivo. O dinheiro que era concreto, que a gente pegava a nota, hoje é subjetivo. Você compra tudo com um dinheiro de plástico, que é um cartão de crédito ou de débito, mas o dinheiro não passa pela sua mão. Isso é uma mudança muito grande. E como ela vem acontecendo paulatinamente, a gente não se apercebe. Como tudo que acontece A gente se acostuma a um sapo, você põe ele na água fria e liga o fogo. Então ele vai cozinhando e ele não vai sentindo, ele não vai pular, porque ele não sente, ele se acostuma. Isso em tudo na vida. Então o nosso processo de despertar também é gradativo. E se nós não estivermos atentos, a gente não percebe que a gente já deu tantos passos, que a gente já pode comemorar esses passos que a gente deu. Simplesmente porque a gente não está percebendo a nossa evolução. O quanto a gente deixou de brigar, o quanto a gente deixou de enfrentamentos, o quanto a gente está escolhendo a paz, o quanto a gente está escolhendo a felicidade, a alegria e muitas outras coisas. Então, assim, vamos estar atentos aos nossos processos internos, para a gente valorizar isso, quando a gente valoriza isso, quando a gente enxerga isso, a gente sai da crítica, a gente sai da, da vitimização, a gente sai desses papéis todos que a gente vestiu né? para sobreviver, levantamos as nossas barreiras, nos escondemos atrás das armaduras. Então, vamos deixar isso cair por terra. Maravilhoso. É... Aí eu queria falar um pouquinho da nossa querida Sandra, que é Deus, uma canalizadora Sandra. incubada. Ah, muito quietinha aí, minha linda. Pode só começar aqui só recebendo. a falar. Só aqui Não, recebendo, tu vai, tu né? vai doar também, bendezê. Meu amor. Então. É, a gente a gente sempre eu, eu entendo que a contribuição né é com a forma como a gente traz é, pode ser diferente né mas é, além desse, de todas essas coisas que foram apresentadas aqui é, ficou muito forte para mim tudo que foi falado né é, para a gente trazer para todas as pessoas, principalmente né, que estão aqui ouvindo agora que vão ouvir depois, é, o quanto a gente pode estar conectado com toda essa verdade, independente da, da forma de crença que cada um tenha, né? porque vamos ter afinidades para algumas pessoas ainda vai ser um pouco desconfortável alguns temas, uma forma de apresentação. Mas é, o que é importante que eu vejo né, no, no meu dia a dia, na, com todas as pessoas com quem eu estou, é, e com as pessoas que eu me vejo estando... Né, é em algo maior e mais amplo é independente de como é visto o seu despertar ou a sua forma de ser um novo humano é você sentir isso dentro de você, né? Porque como nós Ouvimos sempre aqui, o trabalhador da luz, o papel de cada um aqui, é tão amplo que ele vai muito além do canalizar, do é, estar é, visível no vídeo ou fazendo um trabalho é, que hoje é mais conhecido, né? Então, nós somos trabalhadores da luz quando nós somos um professor numa escola. Nós somos um trabalhador da luz quando a gente é um, um barqueiro que atravessa pessoas para o outro lado do rio, né? levando essas pessoas para estudar, para cuidar do outro, para cuidar de si nós somos um trabalhador da luz quando a gente cuida da terra quando a gente planta quando a gente cuida dos animais quando às vezes a gente nem conhece aquelas pessoas mas a gente sorri quando a gente mostra um olhar de empatia, de carinho, uma fala que transforma o dia dela. Então, nós estamos sendo esse novo humano que acredita nessa sua verdade interna, que é esse amor, e que a gente agora, eu vejo que a gente agora se permite soltar isso, soltar, expandir com, com leveza. A gente pode olhar hoje para o nosso vizinho e a gente não precisa estar tá lá aprender uma técnica para olhar para ele e desejar no seu coração que ele tenha um bom dia. Você só emana essa luz, você só emana essa energia. Então, todos nós aqui, nesse planeta inteiro, somos trabalhadores da luz, se assim nós escolhermos nos, nos representar, atuar dessa forma, lembrar disso. Né? Então, é, é até um convite que eu faço. É, cada um se você vai ouvir uma meditação se você vai ouvir uma frequência se você a ouve ou acessa algo que é muito simples que às vezes parece tão simples que nem parece que vai fazer nenhum efeito mas se aquilo te faz bem receba toda aquela simplicidade acolha em você e deixe espalhar para todo o seu corpo, para todas as suas células, para todo o seu ser. E além de você, para onde você estiver. E além da sua casa. E além do, do seu bairro. Além da sua cidade. Emane esse bem-estar. Simplesmente isso você fazendo um trabalho infinitamente grandioso, contribuindo para que esse novo humano, né, essa nossa nova forma que nós estamos escolhendo ser, se espalhe, se reverbere e toque aqueles que ainda ou estão em dúvida ou que ainda não perceberam, porque de verdade, hoje eu sei que está dentro de cada um. O que eu pude sentir em mim. E quando eu vejo aqui a Marise fala das experiências dela, Mateus Matheus, Beth, Chiara e tantas outras pessoas queridas né que a gente. Eu, eu, eu me vejo assim, eu falei, é, eu sei o que é agora. Eu me permiti, é né, um processo a gente vai se permitindo, mas eu vejo como um processo que é muito simples, e começa muito simples e pode permanecer muito simples infinitamente. Quando a gente percebe a beleza do céu, a gente agradece uma flor que está ali no seu caminho, quando a gente olha com alegria uma criança na rua, as crianças brincando. Quando você acha engraçado até algumas pessoas arranjando confusão e você olha e fala assim, é, daqui a pouco vai passar. Elas vão entender que não precisa mais disso. Porque a gente também, às vezes, ainda está entendendo. Né? Então, é um convite que eu faço a todos Busque a simplicidade de ser esse novo da forma mais simples, mais simples. Agradecer todos os dias pela sua vida, sentir o ar, respirar, se conectar com a vida que o ar traz a todo momento, a cada respiração. Se conectar com essa... Maravilha que essa natureza, o ar que a gente respira, o céu, o ar, a chuva, o sol, o mato, tudo é simples. E a partir desse simples, desse simples, a gente transforma a nossa vida e a vida de cada pessoa desse planeta. Porque é uma rede. A gente faz aqui e o outro reverbera ali, reverbera ali, e reverbera ali, e a gente acende essa luz, a gente acende essa rede. Então, é esse convite. Independente do que você veja, do que você ouça, sente no seu coração, porque é aqui, no seu coração, que é essa verdade. E essa verdade é simples. É isso. Gratidão, minha amada, linda Gente, a Gratidão, Sandra. meu amor, gratidão, coisa linda Nossa, que meu lindo. coração tá desse tamanho, assim Aberto, totalmente, assim, poft Que nem uma flor de lótus, feliz Tá lindo, amei, gratidão por essa Linda mensagem, canalização Não importa, é maravilhoso O que importa é a luz da compaixão Que sai desse ser maravilhoso Desculpa, Beth, te interrompi. Desculpa. A Sandra, em 2020, fez uma leitura de campo para mim, né? E a Sandra me viu falando para pessoas, para muitas pessoas. Eu não tinha ideia ainda de que eu estaria aqui falando para as pessoas. Então, assim, a Sandra. Ela faz uma leitura de campo maravilhosa. Já fiz várias leituras de campo com ela e ela vai lá no CERN e ela consegue perceber que a gente precisa receber uma informação. Então, Sandra, minha gratidão por sua antecipação desse momento <risos> e pela sua amizade a Sandra tem um programa aqui no... no no canal de C das Estrelas, e chama a Frequência, a Sandra trabalha com meditações, traz muita coisa linda para a gente, agora ela está com uma série chamando Os Órgãos e, Seu, e Suas Emoções, baseada na medicina chinesa, na cultura e na nossa expansão de consciência, que eu super recomendo, o Matheus também tem um programa aqui para o Portal de Arquituras também traz assuntos muito interessantes, então, assim, gratidão, amada. A Deus quer falar alguma coisa? Bem, dentro do que a Sandra trazia, essa é uma experiência que eu tenho sentido muito. Depois de alguns movimentos, com o processo do Cryon, do de entender como funciona o nosso corpo eletromagnético. Né? Hum? nossa nossa malha de calibração Universal esse novo humano ele traz uma das grandes características é ir além da fisicalidade né? e essa sensibilidade esse movimento do foco transforma você Bom, a gente fala muito sobre portais né a gente fala muito sobre vórtices, sobre portais de energia mas a grande verdade é que cada um é um grande portal energético. Uhum. Cada um é um imenso vórtice. E quando você começa a ter essa consciência e a, de, de forma consciente, projetar a energia do seu campo eletromagnético para aquilo que você deseja alimentar, você começa a perceber, dia após dia, o quanto. Isso expande. quanto isso expande. É lindo, é magnífico. E aí é uma simples virada de chave de você sair do movimento de reclamação, sair do movimento né, de negatividade e simplesmente escolher uma outra energia. No início, você vai ter que repetir várias vezes uma outra informação, até que o seu campo comece a aceitá-la. Mas é muito simples. É muito simples. Se comuniquem com o seu corpo. Se comuniquem com o seu corpo. Eu tenho vivido uma experiência muito profunda com o meu corpo físico também. Porque a minha vida toda me convenceram de que a minha genética não poderia adquirir massa muscular. Não, a sua genética não é para isso. Você nunca vai crescer fisicamente, você nunca vai ser forte, você nunca vai desenvolver massa muscular. Não adianta. Né? E ainda virei vegetariano, nossa, agora você vai sumir. Né? Gente, eu estou treinando né, na academia e me alimentando. De forma regular eu já me alimento há algum tempo, mas com o treino, são 35 dias, eu já ganhei 3,5 kg de massa muscular. Eu comecei a conversar com as minhas células e explicar para elas que eu precisava aumentar um pouco a força do meu corpo físico para poder sustentar esses processos que eu estava passando. E eu sentia cada célula respondendo a esse comunicar, a esse diálogo. Porque o nosso corpo, ele é vivo. Ele é vários seres. Né? Dentro do seu intestino há milhares de seres. Milhares de seres. Vivendo dentro de você. Então... Não há nada permanente, não há nada fixo. O novo humano, ele compreende que nada é estável, físico e matéria densa. Isso aqui tudo está vibrando. Uhum. Então, se eu quero modificar esse corpo físico, se isso vai beneficiar o meu processo de evolução, o meu processo de despertar, porque no meu caso, foi necessário. Estava tendo sofrimento físico. O meu corpo respondeu. Ele foi ao meu comando. Ele foi ao meu auxílio. As minhas células passaram a jogar junto comigo. Então, a, eu tenho uma amiga que ela é cardiologista e a gente conversa muito sobre isso. A medicina está começando a entender que o crônico deles não existe, né? que o definitivo não existe, que tudo é fluxo. Então, nos outros corpos, funciona da mesma maneira. Você vai alterando a sua energia conforme você conversa consigo mesmo, conforme você muda as informações, a sua programação. E aí, assim, você se torna uma lâmpada, né? acesa, que vai iluminando ao teu redor. E aí você pode ser, como a Sandra falou, Qualquer função na Terra. Que você vai ser luz. Porque você é a luz. Não é exatamente a função que você desempenha. Mas você. E eu tive uma experiência linda nisso também. Eu trabalhava como gerente corporativo. E sempre me diziam, não, você não vai conseguir ficar. Porque você está numa frequência muito elevada para ser corporativo. né? Mas eu precisava estar lá ser essa lâmpada, porque lá dentro também precisa de luz. Né? As empresas também precisam mudar profundamente a sua forma de lidar com as pessoas, principalmente, que era algo que eu fazia como gestor humano. E Então, eh, os arcturianos, inclusive, através da Kiara, me disseram isso. Filho, você está fazendo o seu movimento lá dentro, porque precisamos de luz em todos os lugares. Foi uma sessão, né, foi bem bonito, eu também não esperava, é é o Matheus assim? trouxe, eu não fazia ideia do que ia vir, e aí veio que o trabalhador da luz, Ele, como a Sandra falou, ele trabalha em todas as frentes, de todas as formas, em milhares de papéis maravilhosos, e que poderia ser um trabalhador da luz maravilhoso, sendo lá na empresa um chefe. Então, até para mim foi surpreendente, gratidão, Matheus, porque eu também não sabia muito bem, estava meio perdida, e foi lindo. Eu já sabia que tinha, né? Que os trabalhadores da luz uhum. eram faróis de luz de todas as formas, né? Mas no teu caso eu achei que eles iam dizer alguma coisa do tipo, não, vai para a terapia. E Você não. Vai <risos> logo. Eu acho que era eu que queria dizer, Matheus, vamos para terapia comigo e criança, né? Quer levar o um coleguinha junto, né? E aí e eu estava esperando não, essa não. resposta também. É e isso. E entortaram nós, ser... nós dois. Você... <risos> entortaram nós dois. Toft, toft, toft, toft, toft. <risos> Tem que estar tá aberto Esse também para de... levar, né? É, eu fiz a pergunta para poder receber a confirmação para ir lá, sair da empresa, dizendo que os arcturianos me disseram que era para sair. Isso. <risos> aí... Pau, Isso, né? E aí eu canalizei eu. eu... Para terceirizar a minha decisão, né? <risos> tá vendo só como é. é Surpresa. Assim. Hoje, é... Hoje eu tenho consciência disso, mas foi um processo inconsciente que eu fui claro. buscar uma fonte para justificar Deus. que eu ego queria sair, né? uhum. Que estava desconfortável fazendo aquele movimento. Uhum. Então é, é o que eu tenho percebido, sabe, gente. Eu tenho colocado muita energia no meu campo e direcionado, e para onde eu direciono, um movimento acontece. Para onde eu direciono a energia, tendo consciência de que eu tenho um corpo de luz ao meu redor, um grande portal, um grande vórtice, e o que eu colocar ali de informação e para onde eu enviar, vai chegar. E o novo humano, ele começa a despertar para isso, começa a entender o quanto ele influencia com seus pensamentos, emoções e quanto ele é influenciado também por aquilo que ele lê, por aquilo que ele vê, por aquilo que ele ouve. E aí a gente começa a simplesmente fazer uma troca dessa informação e a gente muda a nossa vibração. Né? E por falar nisso, vamos fazer uma ativação desse corpito de luz aí? Que eu já estou sentindo desde vez dele. ativar... <risos> Saudações, meus irmãos. Vamos trazer agora para vocês uma experiência sensitiva de tudo o que está sendo dito e trazido nesse momento. Então, pedimos a vocês que se coloquem numa posição confortável. Se você sente de deitar, você pode encostar as plantas dos pés ou sentar com a base da sua coluna em algum local ou com os seus pés no chão. importante que sua coluna esteja alinhada para que a energia possa fluir em torno de você. Você começa uma respiração profunda. E entra num processo de relaxamento. Se permite agora sentir seus corpos sutis, sentir a vibração em torno de você. E concentrar as suas energias para essa meditação. Nesse momento, pedimos que a sua aura seja recalibrada na forma do ovo cosmo. Pedimos que receba agora luz ômega para recalibrar essa aura em uma nova luz. Todo o seu redor, é coberto por uma grade de luz dourada. E você toma consciência de que você vive dentro de uma grande malha de luz. A partir daí, você começa a compreender todos os seus campos e corpos e a entender o seu espaço interior, a sua proteção e a luz que há ao seu redor. Vocês estão dentro de um grande portal de luz. Abaixo de vocês agora, a 60 centímetros abaixo dos seus pés, você visualiza uma estrela de seis pontas na cor prateada, uma estrela de Davi, também conhecida como Estrela da Terra, o corpo que estabelece a sua conexão com a Grande Mãe Gaia, que todos vocês já sabem, também é um grande ser vivo, também tem um espírito e que já vibra também, em quinta dimensão. Nós vamos agora colocar essa estrela em rotação em torno do seu próprio eixo e ela desce para o núcleo da Terra para receber as energias da mãe Gaia. Sinta o pulsar do coração de Gaia a projetar o mais puro amor deste ser para a sua estrela. Gaia sempre nos nutre e nos entrega todo o seu amor. Assim como tem colocado energias em suas águas e em seus alimentos, para que vocês já estejam consumindo, a energia da quinta dimensão. Essa estrela agora é carregada com todo o amor, mais pura luz de Mangai. E ela retorna lentamente até 60 centímetros abaixo de você. Encontramos agora, a 60 centímetros acima do coronário, uma estrela de seis pontas de luz branca, sua estrela da alma, que representa que você é feito da Terra e das estrelas. Sua estrela da alma também inicia um movimento de rotação a fim de se conectar com a sua origem cósmica. E essa estrela sobe Encontrando sua alma, seu eu superior, sua mônada, subindo até a grande estrela, Arcturus, que nessa meditação emanará a sua luz para vocês. Visualize uma grande estrela dourada da mais cristalina luz. Arturos, aquela que emana a luz, projeta sobre essa estrela todo o amor e luz arturiana. E após receber, essa estrela volta lentamente, a 60 centímetros acima do seu coronário. Nesse momento, as duas estrelas entram no magnetismo e se encontram no seu terceiro olho, formando uma estrela de luz branca prateada que passa a ativar o seu terceiro olho, seu olho interior, e iluminar todo o seu cérebro para ativar toda a sua psique com energias de quinta dimensão. Com isso suas habilidades psíquicas adormecidas passarão a ser ativadas. Sinta essa ativação. A pequena estrela desce. Para o chakra da garganta, preenchendo todo o chakra laringe com uma nova luz, desce para o chakra cardíaco e cardíaco superior, preenchendo esse chakra com uma nova luz a luz de quinta dimensão. Desce mais um pouco até o plexo solar e preenche o seu plexo com a luz de quinta dimensão. Mais um pouco, chegando ao chakra sexual, preenchendo esse chakra com a luz de quinta dimensão. Comece a perceber toda a sua estrutura do centro do seu ser ser tomada por essa luz de quinta dimensão. Chegamos ao nosso chakra base, que também recebe luz de quinta dimensão. E agora, essa estrela desce até o centro de baixo, a 60 centímetros abaixo de você, ativando esse chakra com uma nova luz, pois o centro de baixo e o de cima são dois novos chakras. Retornando pelo centro do seu ser, essa estrela sobe até o seu chakra cardíaco, o centro dos seus chakras. E agora se expande, se expande, se expande, se expande até cobrir todos os seus corpos e formar a estrela Merkaba, seu veículo de luz. Essa grande estrela recebe agora a luz dourada, que representa esse veículo de luz. Se forma agora ao seu redor essa grande estrela de seis pontas, completamente preenchida com luz dourada. Pedimos agora aos arcturianos coloquem um portal interdimensional acima do seu coronário e dentro do seu veículo de luz você adentra a esse corredor e sobe. Passando pela quarta dimensão você pode visualizar os seres, as cidades, as colônias e continuar subindo. No final deste corredor, você encontra um irmão arturiano que lhe cumprimenta com todo o seu amor e te leva para viver uma experiência de quinta dimensão. Onde você é tomado pela alegria, o amor, harmonia, compaixão, cooperação. Da vida de quinta dimensão. Neste momento você pode experienciar esse novo humano que está sendo trazido aqui. Neste projeto. Você é agora esse novo humano. Contemple como é se sentir como um ser ascensionado. Saiba, meus queridos, que esse é o seu corpo de quinta dimensão que você já possui. Você é um ser multidimensional, o que significa que você já possui um corpo de quinta dimensão. Você já é. Então agora, como vocês gostam de acreditar por experiência, experimente esse corpo de quinta dimensão e permita que seus outros corpos Absorvam essa luz. O que você está fazendo nesse momento? Você está brincando? Está se divertindo? Está encontrando sua família cósmica? Viva cada qual a sua experiência de quinta dimensão. Sim. E agora, seu irmão Arcturiano vai te trazer de volta para o corredor, pois há limitações para o seu corpo de quinta dimensão permanecer por muito tempo conectado. Entrando no corredor interdimensional, ainda dotado do seu veículo de luz, a sua estrela Meta, você desce lentamente de volta pelo corredor, passando pela quarta dimensão e chegando próximo do seu corpo físico. Passando por esse corredor, você pode ter diversas experiências. Pessoas. ao chegar próximo ao seu corpo físico você agora projeta toda essa luz que recebeu para o seu corpo e essa luz reverbera por todo o planeta Gai todos nós aqui reunidos agora vibrando na energia de quinta dimensão. Podemos ver Gaia sendo coberta por uma luz dourada e todos os seres recebendo um pouco dessa luz. Esse é o seu poder. Esse é o trabalho da luz. Vocês são os faróis. Os guerreiros da luz que corajosamente aceitaram essa missão de acender em meio a uma transição planetária e ser auxílio a vocês primeiramente e a todos os demais. Nós honramos vocês. Por essa coragem, sempre falamos isso. Nós admiramos vocês por terem sido aqueles que levantaram a mão para essa missão. Queridas sementes, vocês estão sendo regados diariamente com toda a nossa luz. Agora vocês vão de encontro a mais de quem vocês são é o movimento de vocês se encontrarem e se reencontrarem com os demais de vocês. Porque ao encontrar outro de você, você se encontra. E assim será o despertar coletivo em cooperação. Porque enquanto vocês se encontram, como diz na palavra que vocês tanto falam, quando dois ou mais estiverem, lá estará a luz. Então assim é o movimento de vocês desse momento. Continuem liberando as suas mochilas. Não há mais necessidade de carregar. Vocês já podem seguir mais leves, façam boas escolhas, não entrem nesses momentos de polaridades tão intensos que vivem. Sejam o caminho do meio, sejam a luz para todos e para todo o planeta. E seja quem for o escolhido para liderar esse projeto que é o país de vocês. Sejam luz, sejam amor, para que esse possa fazer o seu melhor. E vocês continuarão o seu trabalho, independente do que aconteça. Nós amamos vocês, nós somos os arcturianos. Saudação. Ordações queridos, recebam a nossa gratidão por estarem aqui, por atenderem ao chamado de seus próprios corações, por acenderem a chama que estava adormecida e levarem essa chama para que outros corações também se acendessem. Nós vivemos no coração de vocês, porque vocês são nós e nós somos vocês. A separatividade é a ilusão da terceira dimensão. E quando vocês, enfim, transcenderem essas conceituações e essas divisões, Conseguirão perceber que somos um, um com todos. Esse trabalho, esse projeto que foi solicitado por nós, não só a esse canal, mas a muitos outros canais em todo o planeta. E como propósito levar a vocês, ao próprio entendimento de quem são. E por que o trabalho é feito coletivamente? Para que se ajustem as novas frequências do coletivo. Para que possam Começar a vibrar em isso, em pequenos grupos que vão se ampliar cada vez mais. Todo o planeta está no mesmo processo. E vocês fazem parte porque escolheram e sabemos que a escolha de vocês já é ela já é real, vocês só precisam compreender que é real e que ela já é, vocês são vocês são a luz, vocês são a fonte, vocês somos nós, nós somos vocês, a fonte é vocês, Agradecemos por estarem dando passos em direção à sua própria consciência e expandindo cada vez mais a percepção de quem são, podendo cada vez nos perceberem com mais facilidade. As nossas naves continuam aqui e continuarão, porque estamos aqui por amor, e vamos permanecer aqui por amor. E amor que vocês já conseguem acessar. Nutrem os nossos corações de forma tão grandiosa que é difícil explicar por simples palavras. E sim a nossa gratidão de todo o comando estelar da luz. Eu sou Asta Xerã. Nós amamos vocês e aqui comigo estão os outros comandantes, também responsáveis por esse processo aqui no Planeta Terra. Muita paz. Muito obrigada a todos vocês, que encontro maravilhoso. É o tempo inteiro, 24 horas nisso. Estes somos nós. Obrigada por isso, a cada um de vocês, muito obrigada. Gratidão a todos, Matheus, gratidão. Pela condução, gratidão aos Arturianos, a Marília, a Chiara. A gratidão. A... Estou tão preenchida aqui. Não dá nem para falar. Bom, eu queria agradecer pelo convite maravilhoso. Amei estar aqui, esse projeto Novo Humano. Amei todas as coisas que vieram através de mim, que vieram através de vocês, que com certeza vieram através de todos que também estavam aqui assistindo, porque a energia de todos se une né, numa canalização, tanto que canalização numa fala, qualquer projeto de luz, porque o, o Matheus conhece bastante o Kryon, gosta de dizer né, que às vezes ele leva um tema para uma canalização, quando ele está lá, o tema muda, porque Sim. o público mudou, então a energia de cada um participa da canalização. De acordo com a malha coletiva. acordo com a então ele, ele ia trazer uma coisa e trouxe outra, de acordo com quem veio, e aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, né? A Sandra, a Marise, o Matheus, a Beth, a gente está trazendo o amor, o amor de todos vocês que estão aqui assistindo, então, isso é maravilhoso. Então, gratidão a todos que estão aqui, e todos que estão aqui, mas que não estão aparecendo no vídeo, mas estão aqui em amor, né, em coração dos assistindo, com certeza, estão participando, obviamente, ativamente, de tudo que a gente está fazendo. Gratidão, Beth, gratidão a todos. É isso, também agradeço, e, e confirmo isso, né, é essa mensagem para todos. E ela só existiu porque estamos todos aqui. E ainda os que virão assistir depois. É... Então, somos todos esse projeto. Somos todos é... essa mensagem. E somos todos essa rede. É só a gente continuar e fortalecer mais e mais. Gratidão, mesmo. Gratidão, meus amores. É sempre uma honra muito grande estar com vocês. Muito grande mesmo. Vocês me engrandecem a cada encontro. Vocês que eu digo todos, né principalmente vocês quatro e todos que estão aqui. Quando um movimento se forma, todo movimento, principalmente o movimento energético, se forma uma malha coletiva. E todos que vão participar já se conectam com essa informação. Então, todos que vão ver gravado já estão recebendo essa informação também e já estão participando. Porque não há um tempo linear para a energia. Esse é um novo humano também vai compreender que o tempo passado, presente e futuro, ele é um pouquinho diferente. Quinta dimensão também. Então, beijo para vocês. Gratidão do fundo do coração por vocês terem aceito o convite.